Vamos lá, gente Vocês me ajudam Até tocar o céu Até tocar o céu Vou te buscar Vou te adorar Até tocar, Até tocar o céu Até tocar o céu Até tocar o céu Vou te buscar Vou te adorar De ampliar a visão É tempo de se arrepender talk to us Da chave na vida do meu irmão, meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado por essa chuva que tens derramado, as tuas águas tem me purificado. Graça eu sou Santificado Com as mãozinhas assim dizendo Não pare de derramar Tua chuva Sobre mim Com tuas águas bem regar Minha vida meus jardim Chove, chove, chuva Chuva de poder Chove aqui no Acústico 93 Sabe, chorou. De cura, de bênção Cláudia Lucas, pra sua esposa, linda Toda a sua família hum, hum, hum. Eu preciso aprender um pouco aqui Preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender vocês me ajudaram. Deus cuida de você. Deus cuida da sua família. Deus cuida da sua vida. Eu adore Ele. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas. Deus E uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida. eu não consigo cantar Ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso, Espírito Santo, use as palavras que eu necessito. Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Peça a Ele Vem interceder por mim Romanos capítulo 8 diz a casa sei Senhor, eu te amo, Senhor, amém. Glória a Deus. É uma música que eu amo, vou ali para poder ouvir, tá bom? Ah, tá bom? Obrigada por ter vindo, te amo, viu? Você que é minha. cantar gente? Vamos adorar? Porque tem gente em casa precisando ser ministrado pela sua adoração Você que tá aí na sua casa agora Quero declarar que nenhuma cadeia pode te prender Nenhuma prisão pode te segurar Você é livre pra viver o melhor de Deus Seja qual for o teu problema, amigo Eu te convido a adorar Comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai. Passar e quem creja mais desiste de cantar. Porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena. Por essa adoração genuína Que sai do coração de verdadeiros adoradores Seja livre Aleluia Seja liberto pelo poder de Deus A Bíblia diz que perto da meia noite Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus E os outros presos os ouviam E de repente houve um terremoto tão grande Que os alicerces da prisão foram abalados Abriram-se as cadeias de todos eles foram livres E você também pode ser livre Onde quer que você esteja Seja qual for a tua prisão Receba agora a libertação Através do nosso louvor Sei que me falas através de um irmão Sei que me falas quando dobro os joelhos em oração Sei que me falas pela tua palavra E falas comigo até quando te calas Até em silêncio Deus fala pra Sempre te ouço na tribulação. Tua voz me acalma e traz consolo ao meu coração. E quando não sei que direção tomar, paro tudo para ti. Você tem autoridade para isso. Deus te deu essa autoridade, viu? sobre ti está a mão do Senhor profetiza com lágrimas mas não deixe de acreditar que tudo aquilo que Deus prometeu ele cumprirá profetiza Perdão. Profetiza que o impossível é possível quando Deus estende a mão Profetiza que a tua vida vai mudar e a porta que está fechada se abre. Boa Você está ouvindo Acústico 93. Em cada canto dessa terra eu posso ouvir um novo brado. De louvor é o meu Brasil verde e amarelo. Declarando que Jesus é o Senhor. Um Brasil que não nega as raízes, mas não se conforma com a maldição que viveu num passado sofrido e suado de medo e dor. Um Brasil de sorrisos e lágrimas. Abre os braços pro mundo inteiro entrar. Jesus, o Brasil. Te adorar com A sua direção e o seu poder É tempo de se levantar e agir É tempo de ampliar a visão É tempo de se arrepender do que toca o céu. Chove na vida do meu irmão, chove aqui na minha vida. Chove que eu quero ver, chuva de bênção, chuva de função. Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão, na minha vida. Chove na vida do Mateus, Senhor, chuva de cura, de bênção. Cláudia Lucas, para sua esposa, linda Toda a sua família hum, hum, hum. Eu preciso aprender um pouco aqui Deus cuida de você, Deus cuida da sua família, Deus cuida da sua vida, Adore Ele, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida sua casa, te consolando, te ajudando, operando o teu milagre, mas o meu amor. Céu, eu sei que lá estás, seu mergulhar. Te adorar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 porque toda vez que uma canção É transformada em um oração Um terremoto vem anunciar Que sempre vale a pena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 Autoridade para isso, Deus te deu essa autoridade, viu. <Sinvio> <Sinvio> Profetiza nuva.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 um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 Coração. Fala comigo como um pastor Que conduz o seu rebanho